Bom povo, acordei, são duas horas, então não é bom dia, mas eu não almocei, então é. Uh, acordei só porque meu namorado me mandou mensagem, porque senão eu ia estar apagada ainda. Ele saiu cedo a apresentação e eu voltei a dormir, eu vou abrir a porta para ele e voltei a dormir. E vou passar este dia sozinha de novo e hoje vai ser um dia de cuidados comigo de ficar quietinha, de fazer as coisas que eu gosto, de descansar, relaxar, cuidar um pouquinho de mim. E uma das coisas que eu amo fazer é dormir até tarde, então estou muito feliz de ter dormido até as duas, sim. E vamos lá, né? Vamos levantar, comer, porque eu não comi nada ainda. Então, bora! dentes escovados, agora eu vou procurar algo pra comer eu fiz comida ontem no vlog anterior, vocês viram que eu tava fazendo comida então eu vou esquentar um pouco de comida pra mim e depois vou fazer um café que eu sou a louca do café batido, então eu vou esquentar a comida e vou fazer um cafezinho não tá bonito, mas eu juro que tá gostoso meu almoço é um estrogonofe fake Na verdade eu fiz ontem um molho de frango E aí agora eu só botei uma maionese e misturei Feijão, arroz integral E o restinho de batata palha E vou assistir vídeo no Youtube Enquanto eu como fazendo meu cafezinho Que eu botei a chaleira a esquentar fazer meu café batido Eu tenho um vídeo da receita do café batido gravado só nunca editei Então talvez eu, eu vou edite E poste pra vocês daqui a pouco Daqui a alguns dias mas eu vou fazer meu cafezinho batido Que é tipo um cappuccino de preguiçoso Fica com espuminha, tudo fica muito gostoso Então eu vou postar pra vocês daqui a alguns dias Eu vou aproveitar que a chuva tá diminuindo Eu vou descer rápido correndo pra passear com o Floquinho Porque ele precisa fazer xixi, né? E aí eu vou lá buscar ele, passear e devolver ele, e aí eu volto aqui. Não ia mostrar isso, mas olha esse cachorro de roupa pra ir passear. Tá chovendo, aí ele não pode se molhar, porque ele é muito peludo e é ruim de secar. Aí a gente bota a roupinha nele, mas olha que sarrinho. Coisa mais fofa. A gente já vai, vou pegar o guarda-chuva. Voltei, encharcada. Eu fico com esse moletom que é mais grossinho, que tem capuz, mas mesmo assim, passou um carro e jogou minhas pernas, então eu tô toda encharcada. Uh, e agora eu vou tomar banho, lavar meu cabelo de novo, porque sim, e vou passar creme de hidratação, mostrar para vocês os produtos que eu vou usar. Eu ia filmar no banheiro, mas no banheiro tem muito eco, então eu vou usar esse, esse shampoo e condicionador da seda, Ceramidas. Eu vou escrever resenha do blog e eu vou botar o link aqui embaixo, mas ele não é para cabelo oleoso, meu cabelo, com ele não fica 100% sequinho, eu tenho que lavar, tipo, duas, três vezes pra limpar realmente. Mas ele deixa o cabelo muito gostoso e o condicionador tem um cheiro muito bom, que fica no cabelo. Então, eu gosto, mas eu trocaria o shampoo por outro shampoo que seja transparente, porque eu não sinto que ele limpa bem. E, pra hidratar, eu vou usar, finalmente, essa amostrinha que eu ganhei do Nativa Spa. Deixa eu aproximar um pouquinho, peraí. Essa amostrinha que eu ganhei do Native Spa, ela é uma máscara capilar de reparação e ela é com caviar, então eu quero testar. Vou aproveitar que a luz tá boa e vou conversar com vocês daqui mesmo. Uh, muita gente sempre me pergunta como é que é o processo, como é que faz para hidratar o cabelo da maneira certa. E... É muito simples, na verdade, só que é um pouquinho fora da lógica que a gente normalmente tem de lavar o cabelo. A gente lava o cabelo com shampoo, passa o condicionador e aí sim sai do banho. A diferença é que pra passar máscara a gente lava com shampoo, sai do banho, aplica a máscara, deixa agir e aí volta pro chuveiro, lava o cabelo e passa o condicionador. Eu normalmente lavo, faço assim, eu saio do banho, passo a máscara, espero um pouquinho vou no chuveiro só pra enxaguar e passar o condicionador. Tem gente que passa a máscara no chuveiro mesmo, fica lá 5 minutos a mais, e depois sai do chuveiro já com o cabelo lavado, enxaguado, tudo certo. Mas é que eu gosto de ficar com a máscara e ir fazendo outras coisas, tipo assistir um vídeo, fazer alguma coisa útil e que não fique no, dentro do chuveiro, porque eu não gosto de ficar gastando água, então eu faço assim, mas tu pode fazer tanto no chuveiro quanto fora. E tem que ficar com o tempo exatamente que diz na embalagem da máscara. Eu vou olhar aqui essa aqui, eu não sei quanto tempo tem que ficar, porque eu não lembro. Pesquisei aqui, e ela precisa ficar no cabelo 5 minutos. e Nossa senhora, meu cabelo tá todo marcado. Uh, precisa ficar no cabelo 5 minutos, e gente, foi bem difícil de achar. Acho que porque é uma linha mais antiga, e aí já não falam mais tanto sobre. Eu só achava sobre a linha Caviar, que é uma outra linha, que não é essa que eu vou usar. É uma linha mais nova do Boticário. E que não é tão forte quanto essa aqui. Essa aqui é terapia do caviar. E ela tem que ficar no cabelo 5 minutos. Então eu vou tomar banho agora, vou passar ela no cabelo, vou ficar 5 minutos vendo o vídeo e tudo mais. E aí depois eu volto pro chuveiro só pra enxaguar o cabelo e passar o condicionador. E não reparem nesta bagunça que é porque a sapateira não chegou ainda. E aí tá tudo em sacola os sapatos. Aqui é o sapato do Beto. Do meu namorado. Aqui é a roupa de toalhas e roupas que a minha mãe deu pra gente. De roupa de can roupa de banho, de, de banheiro, toalha de banheiro, enfim. Que eu não guardei ainda porque eu quero organizar a sapateira. Ver o máximo de coisa que eu consigo socar nela. E aí sim, liberar outros espaços da casa pra guardar essas coisas. Que hoje não tem espaço pra guardar. E embaixo estão meus sapatos. Que eu não... de verãozão, assim, rasteirinha e tal. Que eu não tô mais usando. E aquele quadro ali o Beto vai pintar. Então tá ali ainda aguardando o momento da pintura. Então tá essa baguncinha aqui, calçado tá bagunçado aqui atrás também, tem caixa ali também de sapato. Tá uma zona... passaram uns 5 minutos, até um pouquinho mais, porque eu demorei pra ligar o cronômetro. Mas agora eu vou lá enxaguar o cabelo, tirar essa coisa horrível, essa forma horrível como eu prendi meu cabelo. Vou lá lavar, e aí eu vou lavar, enxaguar bem esse creme que eu botei. E vou passar o condicionador, escovar, e aí eu volto, a mostrar pra vocês. Enquanto o que eu posso dizer é que ele tá muito mais... Gostoso de mexer, ele tava meio, não seco, mas meio grudado, sabe? Quando o cabelo fica meio poroso, que ele fica meio áspero. Então ele tá bem sedoso, bem gostosinho de mexer. Ó. Mas tá molhado ainda, então quando secar eu falo melhor pra vocês. Fiz minha pipoca com sal e orégano. E eu fiz na manteiga, então ela tá com um gostinho diferente, eu não botei óleo, botei manteiga. E vou assistir o Semap, da Tudo Orna. Porque eu não assisti ainda e hoje é o último dia. Então eu vou assistir, eu vou tentar jogar pra TV, ver se eu consigo. Senão eu vou assistir no notebook mesmo. E vamos lá. Sigo assistindo o Senap, mas minha bateria tá acabando. E como eu usei ela pra, o celular pra gravar de manhã... O, aqui, o vlog Eu vou botar a carregar E eu vou usar um touch agora Porque eu vou escrever os posts Enquanto eu assisto o sunup, Porque eu não gosto de ficar só assistindo o vídeo Eu me sinto perdendo um tempo que eu podia estar sendo produtiva E eu tô só sentada assistindo o vídeo Então eu vou escrever post enquanto E vou carregar o celular No note Que é mais fácil eu não, preciso, não tem tomada perto do, do sofá Então E eu vou pintar a unha Deixa eu pegar esmalte Ai, eu faço tudo ao mesmo tempo eu não, eu não tenho sossego Eu não me dou sossego Não sei que cor que eu vou usar Eu não tirei foto dessa unha que eu fiz Deixa eu botar a tampa Pra vocês conseguirem ver Dessa unha que eu fiz, mas eu desenhei umas florzinhas Com glitter dourado Usei dois tons de lilás Mas já tá todo errado Então nem vale a pena tirar foto também Depois outra hora eu faço de novo E aí eu tiro foto e posto pra vocês o uh, que eu vou usar? Queria muito usar esse azul. E minha unha tá compridinha. Acho que eu vou usar o azul. que eu não tirei foto ainda. Eu falei dele nos vlogs anteriores aí. E eu disse, ah, vou tirar foto e tal. Eu acabei não tirando. Vou tirar dessa vez. Então, vou usar ele. E... Acho que eu vou passar esse glitter aqui. Junto. Da Estúdio 35. Mas pra passar aquele glitter ali eu preciso de uma base. Hum... Ah, vamos na sorte. Vamos passar em cima do azul mesmo. Vamos ver o que, que vai dar. Então, pintei a unha. E... Tô aqui sentada ainda. Eu assisti todo o CEMAP. Muito legal. O conteúdo super legal. Infelizmente ele sai do ar hoje, dia 30. Então vocês não vão conseguir acessar. Mas... Super bom, super indico o conteúdo das irmãs Alcântara e tal, elas sacam muito. E agora eu tô esperando minha unha dar uma secadinha a mais, porque eu recém terminei de pintar, por mais que eu tenha passado secante. Eu prefiro dar uma esperadinha. Eu usei o azul e botei um douradinho por cima dessa unha aqui, porque eu tava afim de fazer uma coisa diferente. E bateu a preguiça, bateu o sono... Mas eu tenho que esperar o não chegar. E daqui a pouco eu vou passar meu creminho. Na real, vamos lá passar agora. O banheiro dá um pouco de eco. Vou mostrar pra vocês meu creminho. Eu fui num evento. No, no meu primeiro dia de namoro completo. Eu fui num evento do F Hits. E conheci uma galera muito legal e tal. Ou seja, uma uma palestra da. Se forrar sobre produtos e tudo mais. Quem deu a palestra foi o Ale Reis. E aí, na saída dessa palestra, eles deram alguns prêmiosinhos, algumas amostrinhas. Eu ainda tenho algumas e não estão vencidas, tá, galera? Porque elas só vencem depois que tu abre. Como eu não abri, elas ainda estão boas pra usar. E uma delas foi essa coisinha ninica aqui da Kodali Essa coisinha fofa aqui da Kodali que é uma titiquinha. E aí eu fui procurar no Google, sexta-feira... Quanto custa isso aqui, a versão normal disso? Custa 500 reais. ou seja, eu vou usar isso aqui e vou procurar uma versão mais barata desse negócio, porque tá me ajudando super nas olheiras. Não sei se vocês conseguem ver, mas minha olheira tá diminuindo muito, e eu tenho dormido pouco da mesma forma, porque eu continuo trabalhando no mesmo horário, tem coisas que não mudam, então isso aqui tem ajudado bastante. E na hora que ele passa... Dá uma sensação muito gostosa, assim, de, de descanso, sabe? Dá aquele Ai, gostosinho. Porque ele deixa realmente bem hidratado, bem, bem... Não sei explicar. É uma sensação maravilhosa. Mas custa os olhos da cara. Eu não tenho 500 reais pra comprar um creme pros olhos. Então eu vou achar uma versão mais barata e eu compartilho com vocês. Mas esse aqui, pra quem tem grana pra investir, é maravilhoso, de verdade. Então eu só passo. Eu boto umas gotinhas embaixo do olho Vamos ver se ainda tem né tem eu boto umas gotinhas embaixo do olho acho que ainda tem para mais uma vez e com o dedo anelar a gente vai massageando Ele fica bem molhadinho e da manhã quando eu acordo eu vou lavar o rosto, eu ainda sinto que ele tá ali. Então a pele não chega a absorver tudo, porque ele realmente é bem grossinho, mas ele não chega a deixar a pele oleosa, sabe? Assim que ele seca, passa completamente a sensação de que eu passei creme no rosto. E, infelizmente, vem é muito pouquinho e custa muito caro, mas é maravilhoso. Vou mostrar pra vocês as outras amostrinhas que eu ganhei, peraí, deixa eu pegar ganhei três amostrinhas do skin booster da makeup forever eu tô louca para usar mas eu quero comprar um tubinho ou um potinho que eu consiga botar todos eles dentro para usar porque eu tenho medo de abrir e aí não vai dar não vai ser não precisar usar tudo que tem aqui no meu rosto e vai acabar ficando aberto vai secar vai ficar ruim então eu tô deixando para usar quando eu comprar o potinho e essa espuma de maquilante da quintal eu guardei para usar na minha formatura só que, ah, no caso, um ano atrás, só que eu esqueci, na hora eu tava cansada, eu só queria lavar o rosto. Mentira, eu tava na casa do meu namorado, então eu não tava com esse sachê, ele tava na minha casa. E aí eu esqueci e ficou. Deixei, tá aqui ainda pra usar, então em alguma ocasião legal que eu passe bastante maquiagem eu vou usar. Porque no dia a dia eu só uso o rímel, então não tem por que gastar um maquilante desses com rímel. Que eu tiro com água micelar. Eu vou terminar o vlog por aqui, que não foi bem um vlog, né? Foi um vídeo. Meu cabelo tá quase seco e, gente, tá muito gostoso, muito sedoso, de verdade. Não ficou a raiz oleosa dessa vez, por um milagre divino, porque normalmente fica quando eu faço hidratação. E o cheirinho, sensacional, sério. Eu espero que vocês tenham gostado de fazer esse spa day ou self-care day uh, comigo. E a gente se vê num próximo. Um beijo e até o próximo. Tchau!